Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ver é, como que vão ser os conteúdos do módulo 1. Né? Esse módulo chama Origem e Diversidade de Vírus, Células Procariontes e Eucariontes. Eu sou a professora Sandra do Santos Cereali e vou estar com vocês na disciplina de Biologia Geral. Bom, o módulo 1 é dividido em quatro unidades. Nesta primeira unidade que ela chama Teoria teoria sobre a Origem e Evolução das Células Procariontes, é, células eucariontes e vírus, além dos componentes macromoleculares dessas células. né Então, nessa unidade, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção é, sobre as teorias, na, nessas teorias sobre a origem da vida na Terra. Eu sei que é um assunto bastante controverso. Nós podemos discutir isso no fórum. É, vocês fiquem à vontade para dar suas opiniões, suas ideias, e nós vamos conversar é, de uma forma bastante aberta e bastante é, acolhedora, tá? Mas eu gostaria que vocês analisassem e estudassem essa unidade, principalmente esse conteúdo de origem da vida, é, com bastante foco nas ciências, nas ciências, né? não só na biologia, mas na geologia, na paleonto, em outras ciências também, e que é, nós pudéssemos, então, entender isso de uma forma um pouco mais global, certo? Estejam abertos para novos conteúdos, e vamos fazer essa troca sempre que for possível e sempre que for necessária, tá? Fiquem totalmente à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem. Bom, é, o que, que eu quero que vocês levem em consideração é o tempo geológico. O que, que é isso? O tempo geológico ele é contado em escala de milhões de anos. Então, quando vocês estiverem estudando origem, e evolução das células, né, eu peço que vocês não tentem imaginar como que seria na nossa escala de vida, no tempo humano de vida, que é um tempo muito curto, relacionado ao tempo de desenvolvimento né, da vida na Terra, certo? Então, procurem sempre pensar que as modificações e todos os processos ocorreram ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, Certo? Isso vai facilitar muito no momento de vocês entenderem é, como que determinadas mudanças acontecem, certo? Então, essa é uma dica de ouro para vocês. É, a outra coisa que eu peço é que vocês façam uma lista com os principais componentes macromoleculares, que são, né, é, vai estar explicado lá, no, no, principalmente no livro do Junqueira e Carneiro, né? Biologia celular e molecular tem um tópico muito é, tranquilo para estudar esses componentes e, mas eles estão envolvidos é, na, na constituição das células. então eles têm função estrutural né? e função também de tanto na, atuam tanto na estrutura quanto no funcionamento das células. Tá? Então eu quero que vocês, eu gostaria que para estudar, vocês fizessem um, uma lista com esses principais componentes macromoleculares, lipídios, glicídios, protídeos, e que comparassem elas em relação à estrutura e o funcionamento dentro das células. Tá? É, não precisa, neste momento... Estudar a fundo os ácidos nucleicos, porque nós vamos ver sobre eles mais à frente na disciplina, mas é importante que vocês saibam que existem dois tipos de ácido nucleico, o DNA e o RNA, né? Qual a diferença entre eles, né? A principal diferença é o DNA. É, é, sendo de dupla hélice e o, o RNA de fita simples, alguns componentes deles também são diferenciados, por exemplo, o açúcar, algumas bases nitrogenadas. Então, assim, não precisa aprofundar. Mas é interessante saber porque eles vão ser importantes quando nós formos estudar vírus, tá? Na próxima unidade. É, gostaria também que vocês fizessem comparações anotações comparando células procariontes e células eucariontes, certo? E sendo possível também que vocês anotem tudo que aparecer sobre vírus. Esse, essa unidade ela não trata diretamente sobre eles, mas nós vamos ver, então, na unidade 2. Aí, aqui sim, nós vamos tratar da diversidade e classificação de vírus, a organização estrutural, e funcional da diversidade de ambientes e das implicações na saúde humana e de outros animais, além das plantas também que nós podemos falar sobre elas. Nessa unidade 2 então, eu peço que vocês procurem entender essa diversidade dos vírus e dos seus componentes estruturais. Então, quais são os principais componentes estruturais? dos vírus, eles são estruturas muito simples, muito, e eles diferem das células procariontes e das células eucariontes, então eu peço que vocês marquem, anotem essas diferenças e quais são essas estruturas então, é, essa simplicidade faz com que eles sejam exclusivamente parasitas, então eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? todos os vírus, por isso, eu peço que vocês façam, então, essa comparação das suas estruturas. Quando eu falo estruturas, eu estou incluindo aí o material genético. Né? Nós temos o material genético, como eu falei na unidade 1 para vocês, os ácidos nucleicos, né? e o material genético de células procariontes e eucariontes é o DNA. Só que nos vírus, eles... O material genético também pode ser o RNA. E eles estão em uma conformação diferente, inclusive. Ah, então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso. Sempre anotem tudo que vocês tiverem dúvida ou que vocês acharem que é importante. Bom, peço também que vocês façam anotação, anotações né, sobre os dois tipos de ciclo rep da reprodução viral que é o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Anotem, façam as diferenças entre um e outro. Percebam que mesmo o ciclo lisogênico, é, que ele acontece sem matar a célula, então o vírus continua se reproduzindo dentro da célula, seja ela uma bactéria, seja ela uma célula eucariótica, mas ele não mata a célula a princípio. Mas em determinado momento... Como ele é um organismo oportunista, ele pode entrar em ciclo lítico e vir a matar as células. Ah, então, é, eu gostaria que vocês anotassem bem direitinho quais, quais são essas etapas né, e quais as, as diferenças entre esses ciclos de reprodução viral. É, gostaria também que vocês fizessem uma ligação é, bem crítica entre vírus, ambiente e as infecções em humanos, animais e plantas. Por que, que eu peço isso? Nós acabamos de sair de uma pandemia. Né? Na verdade, a pandemia nem foi decretada o fim dela ainda direito, mas nós passamos por um período pandêmico, causado por um vírus, né? e todo mundo, todos nós sabemos as implicações é, disso na nossa saúde, na saúde financeira dos países, enfim, tem todo um histórico por trás. Quando a gente estuda biologia, nós não estamos estudando exclusivamente é, os organismos, a gente estuda o que está por trás dele, né? Então, as modificações no ambiente, as alterações no ambiente natural podem levar o, os, o, o, ao surgimento de vírus é, novos, né? E que podem vir a acarretar problemas sérios. Pensem também nas doenças negligenciadas. Então, nós chamamos até de doenças emergentes e reemergentes, negligenciadas, por que, que elas são negligenciadas, né? Gostaria que vocês também pensassem um pouco a respeito do fato de nós termos tido uma epidemia de HIV, né? Uma, na verdade, uma pandemia de HIV e... É, isso não ter sido é, amplamente notificado, vamos dizer assim, não foi constatado, não foi decretada essa pandemia, embora nós tenhamos vivido ela né, plenamente ali na década de 80, 90, os anos 2000, então por que, que isso aconteceu? Peço que vocês pensem na parte social por detrás da biologia também. Bom, na unidade 3, nós vamos ver a... Diversidade e classificação de células procariontes, a organização estrutural e funcional delas. E também, novamente, diversidade de ambientes e a implicação na saúde humana e de outros animais e também de plantas, quando é o caso. E nessa unidade eu peço então que vocês prestem atenção na simplicidade estrutural das células procariontes ao mesmo tempo que elas são altamente complexas do ponto de vista metabólico tá? e essa complexidade metabólica permite que as bactérias ocupem os mais diversos ambientes desde calotas polares há águas termófilas né, no, no fundo dos oceanos, em, em, em locais com temperaturas é, é, e, e salinidade, pH, que outras células não sobreviveriam. Então, o que faz elas, o que permite essa amplitude de ambiente é a complexidade metabólica dela, apesar da estrutura ser bastante simples. E gostaria que vocês anotassem é, tudo que vocês conseguissem a respeito das, da reprodução das células é, procariontes, tá? E da troca de informação genética entre elas. Isso é um ponto bastante importante e que para nós é, humanos isso tem um interesse muito grande, porque essa troca de informação pode fazer com que a bactéria se torne, por exemplo, é, resistente a determinados antibióticos, né? e isso tem uma implicação muito grande na nossa saúde. Novamente, assim como nos vírus, vocês pensarem tentarem fazer essa é, ligação entre as bactérias, o ambiente e as infecções em humanos, animais e em plantas. E o quanto, por exemplo, o uso indiscriminado de antibióticos é, acaba afetando a saúde humana, né? Porque vai causando, é, criando resistência nessas bactérias, vai fazendo com que essas bactérias fiquem cada vez mais resistentes, ao ponto de que é, para algumas delas, nós mal temos medicação para atender os, os doentes né, afetados por ela. Bom, na unidade 4, nós temos então a diversidade e classificação de células eucariontes, a sua organização estrutural e funcional, falaremos também dos organismos unicelulares e implicações na saúde humana de outros animais, também de plantas, né, e na organização desses organismos, dos organismos pluricelulares. Então, nessa unidade... Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para entender que as células eucariontes, elas constituem os organismos de três, de quatro reinos: o reino protista, o animal, o plantê e o fungi. Ah, elas só não estão presentes no reino no arquea e nas bactérias, né? Porque essas são procariontes certo E eu gostaria que vocês também anotassem informações sobre a diversidade de tipos celulares e os ambientes que eles ocupam. Né? Quanto a seres unicelulares, que são os protistas, né? o reino protista, ele é composto por seres unicelulares. Então, esses seres unicelulares, eles podem ser de vida livre, quanto eles também podem ser parasitas. Então, eu gostaria que vocês também conseguissem associar esses parasitas né, com problemas de saúde é, causados por eles, certo? Bom, em todas as unidades do módulo 1, eu peço que vocês procurem, todas as vezes que estiverem estudando um determinado conteúdo, tenta contextualizar essa informação com o cotidiano de vocês, quais as experiências que vocês tiveram, vocês, na família de vocês, é, nas escolas, no, no ambiente de trabalho, na formação acadêmica que vocês tiveram até aqui, como que a gente poderia contextualizar qual é o contexto de cada um desses conteúdos na vida de vocês e na vida de uma forma geral ali de quem vocês conhecem e das aulas que vocês já, no caso, possam ter é, ministrado, tá das experiências que vocês tiveram. Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem e anotem também todas as ideias, tá? Todas as ideias são bem-vindas, todas as relações, ideias, tudo que vocês puderem pensar a respeito do conteúdo são sempre bem-vindos, tá? E aí, anota tudo, nós vamos discutir nos, no fórum do módulo. Para mim, não existe dúvida boba, toda dúvida é pertinente e ela tem que ser esclarecida. Então, participe ativamente do fórum da disciplina, entre em contato comigo sempre que quiser, eu sei que muitas vezes... É, o aluno fica constrangido, a aluna fica constrangida de fazer uma pergunta, sintam-se então, à vontade para fazer, conversar comigo no privado, se for possível, sabe? se vocês precisarem, mandem e-mail e, e eu sempre vou responder vocês, tá certo? É isso, eu aguardo vocês no fórum.